Olá, meu nome é Rafael e neste vídeo eu vou te contar um segredo que pode mudar a sua vida mas também tenho que te contar que você está correndo perigo. Vou te falar sobre o produto Green Coffee Max. Se você quer saber a verdade então fique até o final do vídeo. Green Coffee Max funciona. Tudo sobre Green Coffee Max aqui. O que é Green Coffee Max? Para que serve? Green Coffee Max é um suplemento alimentar em cápsulas, rico em fibras, vitaminas e minerais. Ele tem como objetivo potencializar o emagrecimento, inibindo a fome e eliminando o excesso de água e gordura do organismo. Os componentes de sua fórmula possuem todas as funções para perder peso de forma rápida, simples e saudável, pois bloqueia a absorção de gordura, diminui e controla o apetite e acelera o metabolismo. Assim você queima a gordura de maneira muito mais rápida e eficiente que o normal. O poder do café verde como principal e mais poderoso ingrediente, o Grain Coffee Max funciona especialmente por conter uma alta concentração de café verde em sua fórmula. O café verde é simplesmente a forma mais pura do café, sendo assim ele é basicamente o café antes de ser tostado. Grain Coffee Max funciona. Resultados Utilizando o produto da maneira correta, é possível notar os resultados logo nas primeiras semanas de uso, pois ele age de maneira rápida inibindo a fome, eliminando gordura e acelerando o metabolismo. Em testes e estudos, foi comprovado que 80% das pessoas que usam o produto da maneira correta, emagrecem no mínimo 7 kg logo nos primeiros 30 dias de uso de Green Coffee recomendamos que use o produto por no mínimo oito semanas para ter os melhores resultados possíveis green coffee max funciona benefícios controla o apetite pois inibe o excesso de fome elimina gordura através das fezes afinal age diretamente no intestino acelera o metabolismo aumenta a disposição e energia regula e melhora o intestino combate as celulites e flacidez da pele bloqueia a absorção de gordura Fortalece o sistema imunológico. Melhora a qualidade dos cabelos e ondas. Combate o colesterol, sendo assim combate doenças cardíacas. Elimina o excesso de líquidos do organismo, pois então desincha o corpo. Combate o stress e a ansiedade afinal diminui os níveis de cortisol. Green Coffee Max é indicado para o produto é principalmente indicado para homens e mulheres que estão em busca de emagrecer, mas apresentam dificuldades em manter uma rotina fitness. Portanto o Green Coffee Max é indicado para todos que desejam perder peso mas estão com dificuldades em emagrecer. Mas se você não passa por dificuldades em perder peso, o produto deve ser consumido, apenas se o objetivo for eliminar gordura de forma muito rápida, dentro de algumas semanas, como tomar Grey in Coffee Max. Por ser um produto em cápsulas, seu uso é prático e simples, pois basta então ingerir 2 cápsulas por dia recomendamos que tome uma cápsula pela manhã antes da primeira refeição do dia e outra antes do almoço, ou se preferir pode ingerir as duas logo pela manhã ao acordar. Lembrando que para ter resultados grandes e satisfatórios é necessário que se use o produto da maneira correta, todos os dias e com consistência, recomendamos que use o Grain Coffee Max por no mínimo 8 semanas, 2 meses aonde comprar. Vou te falar. O risco que eu falei é que como o produto é bom e está sendo famoso muitas pessoas estão falsificando o produto e para você não correr o risco de comprar no mercado livre aonde estão vendendo o produto mais barato e falsificado que não funciona. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo da página oficial do Green Coffee Max. Compre da página oficial e não coloque risco à sua saúde.